A internet não está preparada para esse tipo de coisa. <risos> Filhos, Together, Target Race, esse fundo você já viu, e é o seguinte, você venceu. O padre vai se apresentar hoje, velho, depois de tá certa hashtag, hoje é o dia que você queria e vamos ver se vai ser Mas, em um capítulo... Deixa você eu pode... fazer uma pergunta, velho. fica à vontade. Mas... O que, que tem a ver com dúvida de oficina a minha apresentação? Então, Padre, é que assim, ó. Começa aqui. na verdade, quando eu falo pra você ir lá dar um dar, um, tá, você nunca quer. E aí, acho que do não querer, isso causou algo maior do que você imagina, entendeu? Então, tá bom. Eu vou me apresentar, mas não vou responder mais nada. É só isso que eu vou fazer? <risos> <risos> não, mas, é, mas é que você vê como que é a coisa, né? E eu acho que isso é legal, Padre Leo. Porque foi a pedido da galera. E no caso, você nunca faz questão disso. Então fica bem claro que você não faz. Até então você não faz, você não quer. Então assim, mas eu falei para os caras: não precisa fazer porque não pô, aí falei: você vai me quebrar. Porque a gente pediu, os caras fizeram, já era. Ô, oh, 421 comentários. É, se não apresentar, acabou. Aí a gente vai embora todo mundo aqui, já era. Infelizmente chegou o seu momento, irmão. Aí. Eu acho legal isso, Padrelho, porque você nunca fez questão. E tem muita gente que não fala absolutamente nada do que você fala e se apresenta pra caralho. Então é um paradigma muito bom. Esse, esse, esse é você. Mas, Padrelho, já que você vai ter que se apresentar, é... primeiro começa pelo seu nome, né? Que não é padre. É, um monte de gente vem aqui e pergunta, não sabe. É, então. Vamos... Ricardo. Ricardo, maravilha. E Bom, Ricardo, Padrelho. Padrelho, padre, e essa, essa aventura com moto, como que começou? É, desde criança e bem criança mesmo, era 8, ou anos de idade, hum. um tio meu andava de moto. Tá. Anda até hoje, né? É. Tá com 70 e poucos anos e anda de moto. E anda ainda. Aí sim. E ele ia com a CGzinha dele, hum. aquela tanquinho mosquito, pode crer, né? na minha casa e eu ficava doido, né? E eu pedia para ele me levar, só que... Minha mãe, que era irmã dele, a minha avó, a mãe dele. Hum. Falava nunca, né? Jamais. Não vai pôr um moleque na garupa, jamais. É. Então ele fazia o quê? Ele falava pra mim, vai pra esquina. Hum. <risos> eu ia pra esquina, ele me pegava e eu tinha que andar. Pode crer, pode crer. Aí... Entendeu? Aí, aí eu ficava louco, né? Mas eu não alcançava nem os pés na, nas pedaleiras direito. Mentira, porque você já devia ser alto, você, você Eu tinha, sempre um fui um 80, grande, mas eu ia na, ele me colocava na frente, ele não uhum. me colocava na garupa, né? Uhum. Ele me colocava montado no tanque. Pode então crer. eu ficava lá na frente e alto em cima do tanque e aí eu não conseguia ah, alcançar entendi. os pés na, na pedreira do piloto, né? Porque eu não tava atrás. Pode crer, pode crer. E se eu alcançasse, eu ia pôr em cima do pé dele, né? Porque yeah, ele, ele estava com o pé na... Sim. E eu ia com as perninhas. E aí a brincadeira começou, pode crer Putz, eu me divertia demais, né? Eu falava, nossa, eu tenho que ter uma, eu tenho que ter uma. Mas eu era moleque, né? Meu pai falava, o dia que você chegar com uma moto, né? A moto pode até ficar, você não. Caraca, ao contrário. <risos> ao contrário, a moto... Você sai e a moto fica trancada aqui em casa. Puta merda, entendi. E aí, Padrelio, é... nisso você então queria pilotar a moto? Não era nem mecânica, nem nada. O negócio era... Então, eu queria pilotar, eu queria pegar uma moto e sair andando. Tá. Só que primeiro que eu não sabia, né? era muito uhum. novo, e outra que eu não tinha a moto pra fazer isso. né? Uhum. Quando eu fiz um, uns 11 anos, né? o, um moleque da rua ganhou uma mobilete. Uhum. Só que a mobilete não funcionava. Eu falei, não, eu vou ter que fazer essa ratoeira funcionar, porque se eu fizer funcionar, eu vou dar uma volta pra testar. Puta né e eu peguei só que eu nunca né tinha pego uma ferramenta na mão e não sabia nem por onde começar nem o que fazer eu olhava para ela era ferro vermelho ferro preto ferro cromado para mim era só pedaço de ferro eu não sabia uhum. aqui é motor aqui é chassi eu não sabia nada uhum. aí meu cunhado tinha oficina de moto e eu fui perguntar para ele, falei, meu, tem uma mobilete aí que não funciona, né, o que eu faço? Aí ele falou, vê se tem gasolina e faísca na vela. E foi a minha primeira pegadinha. Ele falou, segura a vela aqui com força que nós vamos testar as e aí? Eu segurei ele, pedalou a mobiloide, é. meus cabelos... Eu falei, putz, senti mó negócio estranho aqui, deu mó tranco na mão. Ele falou, então tem faísca. <risos> e, aí? e aí? E aí? Aí eu sabia que naquele momento eu não precisava me preocupar com a faísca. Entendi que tava tudo certo. Eu tava lá. É. Aí vamos ver a gasolina. Então ele falou, oh, tira o carburadorzinho, vê se tá descendo gasolina. Só que ele falava e não fazia, né? Ele só falava e me deixava lá né? e ia fazer outra coisa. E eu ficava lá, de orelhada. Hum. Só que eu fui, fui, fui, e assim, né, eu tô falando isso, eu tô com quase 50 anos, hum. quando eu tinha 11, não tinha celular, não tinha internet, ninguém tinha computador em casa. Não tinha nada, não tinha internet. Então, é, se eu quisesse alguma informação, eu tinha que ir nas oficinas. Não tinha livro de mecânica, só tinha inglês, em português ah, não tinha. Pode crer. Então eu tinha aqui nas oficinas perguntar. E via um moleque, né? Eu vivia tudo sujo de graxa. Parecia um maloqueiro, né? Eu falava, Sai daqui esse moleque. Mulambento, né? Essa, essa estopa. <risos> Parece um saco hum, de estopa é, sujo, é. E eu ia insistindo, insistindo, até que um falava, ah, vê isso aqui. Ah, faz aquilo ali. E eu ia fazendo e só sei que um dia a mobilete funcionou. E aí você deu aquela volta. Aí, eu saí, eu falei, putz, né, vou, vou me divertir. Saí com a mobilóide, né, empurrando, pegou aquela ratoeira, né, acelerava, aí, acho que não descia a gasolina o suficiente, tava tudo entupido a torneirinha de combustível, então ela andava alguns metros, parava, andava alguns metros, parava. Só que aquilo, para mim, era pura diversão. Aqueles metros que eu andava... Pode crer. Já era o suficiente. É isso. Era só aquilo que eu queria. Eu podia ficar empurrando e andando 10 metros o dia inteiro. Pra mim, tava ótimo. Caraca, padre. Que loucura. E depois eu fui correndo atrás, né? O meu cunhado né, começou a deixar eu frequentar a oficina dele. Hum. Né? Porque isso eu fazia no quintal da minha casa. Eu levava, passava... A mobilete pela sala, pela cozinha e saia no quintal. Com 11 anos. É. E aí eu mexia, mexia, mexia e depois ah, passava vida. pela cozinha, pela sala, ia pra rua e ia testar. Aí eu comecei a gostar de mexer, não só de andar. Eu achei interessante. Eu falei, puxa faz isso, acontece isso. Faz aquilo, acontece esse outro. Pô, legal. Né? E comecei a me interessar. Uhum. Só que naquela época era bem difícil a gente conseguir informação. E os mecânicos experientes, eles não tinham paciência e nem tempo, né? Hoje eu sei, eu não tenho tempo para nada. Uhum. Se algum dos meus mecânicos às vezes me perguntam alguma coisa, eu falo, meu, espera que daqui a pouco eu consigo te ajudar, agora não. Pode crer. Porque você tem as suas tarefas do dia a dia e não dá tempo de você parar para explicar como funciona alguma coisa. Então, era Não, mesmo... mas já visto que a gente só consegue gravar depois das seis da tarde, né? É. Às vezes até. Era, é, é, sim, mas. Era igual acontecia comigo na época. Eu ia na oficina dos, dos outros e eles falavam: putz, não enche o saco. Meu. Você tá pentelhando aqui, agora não dá. E tinha umas que eu, oh, sai daqui, moleque. Não enche o saco. Não deixava nem entrar. Pode crer, pode crer. Só que eu insistia. E aí começou. Aí a gente foi fazendo lá, né? 12 anos, 13 anos, e a gente começou a, a, a ter uma turma maior com mobiletes lá. Né? Pode crer. Eu não tinha. Só que aí eu fazia o quê? Eu arrumava de todo mundo para testar a mobilete de todo mundo. Pode crer. <risos> e me divertia, assim. Pode crer. Aí, com 15 anos, foi meu primeiro emprego registrado. Porque com 12 eu já ia para a oficina do meu cunhado. Uhum. E com 15 eu entrei com registro. Aí eu fiquei um ano inteiro trabalhando sem gastar um real. né Só para juntar dinheiro para ter minha mobilete. Aí com 16 eu comprei. Caraca, padre. <risos> Mas essa... E era uma outra oficina registrado com 15. É, é. Depois eu saí. Aí um tio meu arrumou um emprego para mim no Bradesco. Aí eu trabalhei um tempinho no Bradesco, mas... Oh, não, não, não. Mexer com papel não dava certo. Pode crer. Pode... Falei, não, isso daqui não dá. É. Aí saí e voltei para oficina. Aí fui trabalhar numa oficina, que era uma empresa de motoboys, no uhum. bairro do Tatuapé. Tá. Eles tinham umas 30 e poucas CGs, que era da empresa, né? Todas as, as motos eram da empresa. E os motoboys eram contratados para pilotar a moto da empresa e eu tinha que prestar manutenção em todas essas 30 e poucas motos da, da empresa. E aí eu comecei a, a ter um pouco mais de, como que eu posso dizer, expertise, Moção, um né? pouco mais de malícia na hora de escutar um barulho e falar, putz, ou é isso ou é aquilo. Pode crer, você tinha uma referência. É, eu aí eu já isso, eu tinha referências. algumas referências das mobiletezinhas. Né? E eu ia muito atrás, eu ficava em oficinas. Geralmente, quando eu ia pedir para me ensinarem, falava olha e não abre a boca. Então, e se você abrisse a boca, te punham para fora. Então, eu ficava lá de bracinho cruzado, que nem um louco ali com o olho desse tamanho olhando, louco para fazer uma pergunta. Não podia. E não podia, porque se eu perguntasse, ou mandava eu calar a boca me punham para fora. Então, eu ficava. Olhando e depois o que eu via, eu tentava pôr na prática. E fazia muita besteira, né? Porque sim. não tem experiência, né? Mas depois eu fui, fui, fui, fui. Aí fui fazer o curso de mecânica. É... Alexandre, ó, meu primeiro professor. Caraca, aí Alexandre, olha é o que você fez, irmão. Você é louco, você criou o Sérgio padre. Alexandre Ribarique. Oh, aí sim, hein? Ele foi o, o meu professor junto com o Renato, o Maurício, que o Alexandre era o da teoria, uhum. ele é engenheiro, e o Renato e o Maurício eram os da parte prática, mão na massa. E fiz o curso com eles. É. Né, aí eu fiz todos os cursos, porque tinha curso parte 1, que era até 125 cilindradas, né? parte 2 até 400 cilindradas, depois parte 3 né, acima de 400 cilindradas Que era as galo na época né? E depois tinha o curso de parte elétrica E o de preparação Quando eu terminei todos Eles me chamaram para dar aula Você tá brincando Mas... Aí eles falaram assim Pô meu, você teve uma performance muito boa Aqui no curso E suas notas foram bem legais é... Vem dar aula aqui Aí eu fiquei um mês lá Fizeram a mesma coisa, o Alexandre senta aí e vê como eu dou aula, não abre a boca. <risos> aí eu ficava lá vendo ele dar aula, né? E quando terminava, aí ele fazia isso aqui: ó, vem cá, e aí você consegue fazer o que eu fiz? Eu, não, não sei, eu nunca fiz isso. Então vai, eu sou o aluno. Aí ele sentava ali na cadeira dos alunos, falava, vai. Fica em lá na lousa e dá aula pra mim. Aí eu... Me tremi inteiro, né? Gaguejava, ele falava... Pode parar, você não tá pronto. Senta ali, vai entrar a próxima turma. Fica só escutando. Senta aí. E foi um mês, assim. Aí, quando passou esse mês, todo fim de aula ele me chamava. Tinha esse bate-papo. Uhum. Ele falou... Eu vou ter que sair, a próxima turma é sua. Puta Tchau. Aí, eu falei, não, mas eu nunca fiz isso. Ele falou, então, é agora. É agora é a hora. Tchau. Uhum. <risos> é. E chegou a turma. Né? É. E puta, os caras entrando lá não sabiam nem o que fazer. É. Que eu não estou me apresentando aqui agora. Sim, sim, eu tá. falei, meu, e agora? Falo o meu nome? É. Falo que eu sou professor, que eu não sou? Que eu só estou aqui provisório? Eu não sabia. O que, que eu vou fazer? Aí. Eu falei, bom, né eu sei onde a turma parou, né? Que eu já tinha assistido a aula anterior deles junto com o Alexandre, que era o professor. Uhum. Eu falei, ah, eu vou rever a matéria que a gente já viu na aula passada, perguntar se eles têm dúvida, porque eu não sei o que eu vou fazer daqui para frente, né? Sim, sim, sim. Tinha uma apostila para se seguir, mas eu tava muito nervoso, muito perdido na hora. então Eu não sabia o que fazer. E comecei a perguntar para o pessoal quais eram as dúvidas, tal, tal, tal. E eu sempre fui assim, Durva. Quando eu tinha dúvida, eu precisava é, gerar um exemplo para mim mesmo. É, com uma coisa do meu dia a dia, para eu me recordar depois na hora de aplicar na manutenção da moto. E eu falei, meu, quer saber? Eu vou passar esses exemplos que eu crio para mim, para os caras. E comecei. Eu, eu deliro, sabe? Vários exemplos de, ah, pôr fogo na fogueira, a hum. caixa d'água, o condensador, lá, lá, lá. e os caras, caramba, meu, mas você falando desse jeito ficou fácil. Hum. A gente não estava entendendo, agora sim. eu falei, ufa, é. eu falei, tá indo então. Aí eu só sei que eu fiquei falando, igual aqui, quando a gente grava, a sim. gente não vê o tempo passar, né? Nada. Vai nada, respondendo, vai. vai falando, quando vai ver, acabou. Eu falei, putz, acabou, né? Tô livre, ufa. Passou. E eu falei, vixe, só que eu acho que não fiz a coisa certa, né? Falei, vamos reclamar lá para o Alexandre, né? Chegou na outra aula, eu cheguei todo receoso, né? Falei, nossa, vamos reclamar para ele, vamos... É, porque eu não dei nada novo, só falei o que ele já tinha falado, dando exemplos bestas, né, que eu criei para mim próprio. Aí chegou, o Alexandre estava lá, ele já falou, não vou nem subir, viu? A turma é sua. Daquele dia lá, da aula passada para frente, é sua. Eu falei, não. Não, não, não, não, não. E outra, eu não sei como você deu a aula porque eu não fiquei para ver. Mas continua do jeito que você fez a aula passada, que todo mundo veio aqui elogiar. Aí eu falei, pô, que bom, né? Eu falei, mas Alexandre, eu só falei coisa besta que eu crio para mim mesmo. né? Os exemplos que eu crio. Ele falou, ótimo, porque as suas dúvidas, né, e você criou esses exemplos para sanar as suas dúvidas, isso, é um isso está mundo. funcionando com eles também. Então continua, está ótimo, continua sim. Ah, será que o professor Durval passou por lá? Porque ele falou que a dúvida é do colega, <risos> seria dúvida do próximo, então pode ser que ele estava nesse curso aí também, que ele me e... ferrou um pouco. Né? Eu comecei a dar aula teórica, depois a dar aula prática, né, que a gente pegava o motor mesmo, hum. né, abria... Estudava peça por peça né, Depois remontava, media né, E aí dei aula de elétrica né, No curso de especialização em elétrica E fiquei alguns anos lá Dando aula E enquanto eu estava lá, eu trabalhei na Honda Que não existe mais a Sabrico Honda Pode Que era no metrô Barra Funda é, Fiquei lá o meu teste lá... É... aí que eu vou lembrar o nome do gerente. Carlos? Não. Carlos. Carlos. Lembro até o sobrenome, mas não vou falar. Tá. Mas... É, vai que... Né? Não, <risos> é... E ele falou assim... Não, meu. Eu sempre fui cabeludinho e tal. Ah, você é bom playboy, meu. Você sabe mexer em motor? Vai, meu, vai. Não faz perder tempo. Seu Carlos, eu sei E como eu já dava aula Eu abri e fechava o motor de uma CG Duas vezes por noite Então você podia pegar o motor da CG Inteiro, até câmbio Desmontar as arruelas do câmbio Pôr numa caixa, sacudir e me dá Você fazia com luva de boxe no escuro De costas <risos> Eu montava <risos> tipo... e... Aí esse gerente Carlos Falou assim Ah, você se garante então é você mesmo, então? Eu falei, não, não estou querendo né, ser pretencioso de falar, eu me garanto. Mas eu sei, eu sei fazer manutenção em moto. E eu dou aula de motores Honda. E vocês aqui são uma concessionária Honda, então os motores que vocês mexem, eu estou bastante acostumado. Bom, então já que você se garante, amanhã às 8 eu quero você aqui. Eu falei, então já posso trazer os documentos? Não, você vai fazer um teste. Ele pegou o motor de uma Turuna 125, né? Tava tudo numa caixa já aberto que outro mecânico tinha desmontado. Ele é. chamou outro mecânico e falou, viu? Quando ele terminar, ó, ele que vai montar aqui o motor que você desmontou. Quando ele terminar, você me chama. Aí peguei, né? lavei todas as peças. Fiz uma lista né, que precisava de um joguinho de juntas, né? Aí eu vi que o platinadinho tava ruim precisava trocar um platinadinho, é, já fiz uma listinha do que eu precisava, falei, o seu Carlos, eu preciso disso aqui para fechar o motor. Ele foi no departamento de peças, voltou, falou, "Tó". Aí, eu peguei, rapidinho, fechei, falei, ó, tá pronto. Ele falou, não, você vai pôr na moto e fazer funcionar. Aí, tá bom. Fui lá, coloquei na moto, Fiz funcionar naquele tempo tinha que colocar o platinadinho no ponto, né? A gente pegava um, um pisca velho, um pisca de moto e usava para pôr o platinado no ponto, né? Aí fui lá para os mecânicos e falei: Vocês têm um pisca velho aí só para pôr o platinado no ponto? Tem, pega ali na gaveta. E fui lá, pô, pus o platinadinho no ponto, tudo e coloquei o tanque. Dei umas pedaladas, a motinho pegou, né, acelerei, a gente tirava né, a tampinha lá de cima do cabeçote para ver se o óleo tava subindo, tava vindo o óleo. Falei, luxo, né? Tá pronto. Aí ele veio, andou na moto, ele falou, quem te ajudou a montar? Eu falei Ninguém. Quem de vocês aqui ajudou ele? Não, ninguém ajudou. Você montou sozinho? Eu falei, é. Rápido, hein? Eu falei, eu falei pro senhor que eu conhecia bem de motor, né? Eu faço isso todo dia. Aí ele falou, beleza, volta amanhã. Então agora eu posso trazer os documentos. Outro teste. Aí voltei no dia seguinte, ele me deu um motor de CG. Aqueles quatro para baixo, as marchinhas, quatro marchas. Four stroke. É. <risos> Aí... Ele falou: Faz igual nesse. Monta, põe na moto, faz funcionar. Quando as mãos com problema, ele foi fazendo você fazer, né? <risos> tipo, eu tava lá, alguém que resolver. Fiz a é. mesma coisa. Grande Carlos, é. Funcionou, ele andou na moto. Muito Pô, bom. Tá bom, hein? Isso aqui tava quatro meses parado, obrigado. Então, é. agora você vai lá falar com o gerente geral da concessionária. Pergunta se tem uma vaga. <risos> Foda-se. É. é. E se ele falar que tem, aí você marca para falar com a psicóloga. Né? E depois você começa. Se tiver vaga, tá? Pra mecânico. Safadão, né? Falei, é. caramba, né? Fui lá falar com o gerente, o gerente geral. Acho que era Roberto o nome dele. Aí ele falou: não, a gente tá com uma vaga em aberto de mecânico. O Carlos já. Vai ser mandado okay. embora, você vem aí. Mesmo, é? Aí eu falei: é, ele falou é. pra mim, Vim falar com o senhor. É. Não, beleza. fala com aquela moça ali, ó, que ela é a psicóloga. Hum. Ela vai bater um papo com você Se ela achar que tá tudo okay, ok Aí você fala com aquela outra menina Que ela já te dá relação de documentos para você trazer hum. Fui lá, bati um papo com a psicóloga Aí fui no dia seguinte e Aí eu comecei a trabalhar lá E eles viram que eu era bem rápido Em fazer motor Aí tinha o um grupo Que se chamava Transvalor Tem até hoje uns carros Carros fortes Acho que é amarelo, com um globo. Acho que é Transvalor. Acho que é Transvalor que chama. Bom, se não for, era um negócio de carro forte e com 80 e poucas CG. Hum. Tinha mais de 80 CGs hum. no grupo. E eles não podiam ficar com a moto parada. Todas tinham que circular todos os dias. Tinham que ficar o mínimo possível na oficina. Então, eles tinham um contrato... É, que pagava uma mensalidade para Sabrico, a moto chegava de manhã, tinha que sair à tarde, ou no máximo no dia seguinte. Então o pessoal esmirilhava as motos, andava sem óleo e travava o motor. O cara chegava de manhã com o motor travado, à tarde ele saía, rodando com a moto. Então eu ia no setor de peças, né? oh, preciso de um virabrequim, biela, cilindro, pistão, cabeçote. Pegava tudo novo, montava, todas aquelas peças velhas iam para retífica, trocava biela, pistão e anéis novos, retificava cilindro, válvulas novas, retentores de válvulas, tudo, e deixava lá de backup para a próxima. Então chegava outra no dia seguinte com o motor travado, motor era só comigo. Ricardo, transvalor, motor travado. Porra. Eu daqui começava a desmontar às vezes estava quente ainda e resgatavam ali por perto ali da barra funda estava é. quente ainda eu já começava a desmontar já relacionava ia no estoque no setor de peças falava ah, preciso rata, disso patele. já montava e no e... fim da tarde o cara já ia embora com a motoca e você ficou quanto tempo nesse nesse eu acho que foram três anos e meio Porra, e aí depois na Honda depois eu voltei a trabalhar com meu cunhado, era uma oficina de bairro, também na Barra Funda, se chamava BF Motos. Logo depois que eu comecei a trabalhar com eles, eu fiquei meses trabalhando com eles, a moto e companhia que existe até hoje lá na esquina da Brasleme com a Marambaia, estava hum. é, precisando de um mecânico e chamaram o meu cunhado para ir trabalhar lá. Caraca, e aí você ficou no lugar e dele. ele falou, não, eu tenho minha oficina Não posso abandonar minha oficina Pra servir a vocês Mas tenho meu cunhado Que é você? Que pode ir Caraca. E aí me colocaram lá E lá eu fiquei sete anos e meio Puta <risos> merda, meu Lá eu fiquei sete anos e meio né, De mecânico Quando eu comecei lá não era Suzuki Eu não lembro em que ano Que eles viraram Suzuki mas foi antes do ano, dos anos 2000 Foi lá que você montou as motos no, de noite chegar de madrugada para entregar as motos ou não tem nada a ver? Sim, sim. O Ronaldinho, que é o dono lá da companhia, Ele importava, né? Tinha uma empresa que importava as motos Essas coisas não é que eu, eu ensaiei antes, tá? Que às vezes de vez quando a gente bate um, uns papos, que a gente vai lembrando das coisas da vida E aí ele vai me falando, então eu lembro tudo que... É, chegava a carreta depois da meia-noite, às vezes hum. E a gente tinha que descarregar a carreta e já tinha a moto vendida para entregar no dia seguinte. E já ficava lá, as motos naquela época eram carburadas uhum. e elas não funcionavam com a nossa gasolina. Tinha que tirar o carburador, arrombar, arrombar a gicle, dar um pouco mais de nível de boia, uhum. levantar a agulha de pistonete. Tinha lá ó, os truquezinhos para ela funcionar bem. O remap bem. da época. O próprio remate, é isso é. Só que na época era tudo broquinha, liminha, sim, sim, largador sim, sim. Sim. E tinha que fazer as motos para entregar no dia seguinte Depois de uns três anos que eu estava lá Aí ele virou concessionária Suzuki Acho hum. que foi em 1997 Caraca, padrão. Aí ele virou concessionária Suzuki Eu acho Mas ele acho que vai assistir hum. Ele corrige nos comentários Boa, aí. boa <risos> é. Não, boa, boa, boa Aí eu saí de lá, e aí eu vim trabalhar aqui na Zona Sul, na Rua Fiandeiras. Tinha a Twin Bikes. Era uma oficina especializada em Harley. Hum. Aí eu fiquei, acho que quatro meses, cinco meses, trabalhando com eles. E uma outra concessionária Suzuki me convidou, que também não existe mais, a Vitória Motos. Hum. O dono da Vitória Motos me chamou para uma entrevista e falou... Oh, um amigo meu falou de você e falou que você trabalhou mais de sete anos lá na moto e Companhia. Eu falei, sim, trabalhei. Você tem os cursos na Suzuki? Eu falei, sim, fiz todos os cursos na, na Suzuki. Então, eu tô precisando. Tá, legal, né? Mas eu já tô empregado, tô, tô trabalhando. Aí ele falou, não, mas eu preciso de alguém que já, já seja especialista em Suzuki. E eu soube que você é um bom técnico em Suzuki. Então, eu quero você aqui. Aí eu falei, pô, tô por cima, né? Se ele tá querendo, ele vai ter que pagar. E pedir meu salário. Ele falou, nem a pau. Falou, pago no máximo a metade do que você tá pedindo. Eu falei, então você não tá procurando um especialista, né? Você tá procurando só mais um mecânico. É. Ele falou, não, prova pra mim que você é o especialista. Puta, outro cara, mas é... Prova que aí eu pago o que você pediu, você tem seis meses para me provar. Daqui seis meses, se você der o número que eu vou te pedir, aí eu pago o que você quer. E aí, padre? Não, no segundo mês que eu tava lá, eu já dei o número que ele queria. <risos> E aí, e aí, e aí. No terceiro mês, ele já me pagou o que eu tinha pedido. Entendi, entendi. Ele por, falou, isso falou, por isso que você falou que cada lugar que você for, durou três uhum. meses pra você virar o, o chefe da oficina. O chef oficina. É. Na Sabrico foi assim. Pode ver. Porque eu chegava, né? o pessoal, putz, é motor? <risos> não. Tem que deixar hoje de manhã e pegar amanhã no fim da tarde. E eu falava, daqui. Eu pegava de manhã e no fim da tarde estava pronto. E se tinha que fazer uma revisãozinha na moto, né? Já fazer uma limpezinha de carburador, filtro de ar, né? O freinho, trocar uma relação, já ia no pacote. Eu já trocava tudo e já deixava a moto pronta. Caraca, pode... e o padre. Pessoal... Você sempre foi diferenciado, né? Meu? E o pessoal não é que eu gosto muito, né? Não faço por obrigação. É prazer, sabe? Na hora que você tá mexendo na moto, você fala, putz, tenho que deixar. A minha jeito. assinatura aqui nessa moto, Puta, merda. deixar ela no jeito mesmo. Então eu fazia com aquele carinho, com aquele amor mesmo, sabe? Que você tava... Hoje eu parei de fazer isso porque eu achei que eu tava ficando louco, né? Depois de mais velho, uhum. mas eu beijava as motos, eu abraçava, eu conversava com elas. Eu faço isso hoje, eu faço isso <risos> até hoje. Aí quando hoje, eu né? passei dos 40 anos, eu falei, acho melhor parar aqui. Tá, tá, tá, tá muito, tá, tá muito, tá, tá muito, porque não é, não é sua, né? É tipo... Mas elas entendem, elas entendem, elas gostam Mas e... eu gostava muito né? Mas eu padre aliás você fez o, o, a Suzuki e tal Pô, até aí você tinha Você fez os cursos da Honda, fez os cursos da, do, do lugar você fez Da curso Suzuki. Suzuki E aí, e aí? aí? Você foi pra Triple também, não foi? Não era Triple Não, não era, era, Grupo é, Iso Grupo Iso Grupo Iso foi, é, foi logo saindo da Suzuki Vitória Que era na Avenida Morumbi Aí o Afonso era o dono da Vitória Motos, que era a concessionária Suzuki no Morumbi. Ele passou a ser gerente da concessionária Triumph na Avenida Europa, que pertencia ao Grupo ISO. Sim. Então, ele falou, Ricardo, tô precisando Mas de alguém aqui na oficina. tem o teste. É, aí eu já tinha passado com ele no teste. Ah, então tá bom. Né? <risos> ele já tinha botado fé no meu trabalho. Aí ele falou, pô, tô precisando. Que você venha para cá, né, para me ajudar com a parte de, de pós-venda. Que Meu, aqui tá coisa de louco. Não tem peça, ninguém sabe é, o que fazer de estoque. Foi nessa época que você começou a se especializar e fazer curso lá fora, Padre? Foi um pouco depois, porque foi assim, ó. eu comecei lá como mecânico. Tá. Né, então você tinha mecânico A, B e C. Tá. Né, o C era um ajudante, um iniciante. O B era um mecânico incompleto, né? e o A era um mecânico completo, já que fazia tudo, suspensão, freio, motor, parte uhum. elétrica. Uhum. Então eu entrei como B, dois meses depois eu passei para A, mais uns três meses depois eu virei chefe de oficina, mais uns seis meses para frente eu virei gerente de pós-venda da concessionária, e mais uns seis meses para frente gerente de de pós-venda do grupo de todas as marcas. Caraca, padrão. Aí tinha um gerente geral, que era o Marcelo. E depois tinham quatro subgerentes. Vai Eu era um. Tinha o Roy, o Paulo, o Alexandre. Espera que eu tô esquecendo de um. O Roy o Paulo. Ah não, tá certo. Nós éramos em cinco com o Marcelo. Hum. Eu, Roy, Paulo Alexandre. E Marcelo. Marcelo, sim. Marcelo era o gerente geral de todos. E nós éramos os subgerentes de pós-venda do grupo. Né? E foi nessa fase que eu comecei a viajar né, pelo grupo. O grupo mandava a gente para Ducati, lá em Bolonha, na Itália. Que aí foi aquela do que né? É, eu tô, ligado, é eu tô ligado. Eu tô ligado. Depois mandou a gente para a foi lá em Hinckley, hum. na Inglaterra. É, fomos para Harley. É, Polares, Polares é quadriciclo Você contou daquela fita do Canadá Que é a folha não sei o que eles, consideram... é, eles colocavam, não sei se colocam até hoje Até preciso dar uma olhada Tinha uma folhinha que tem na bandeira do Canadá né, No quadriciclo da Polaris Só que a Polaris é americana Quando eu cheguei lá Lá, meu, é muita neve Eu falei, ah, aqui acho que a gente já está no Canadá né? Não, nós estávamos a 10 milhas da fronteira do Canadá, mas ainda dentro dos Estados Unidos. Só que por ser uma cidade que fica nove meses do ano embaixo da neve, não tem muito americano morando lá. Entendi. Então, 80% dos trabalhadores da linha de montagem eram canadenses. Em homenagem aos trabalhadores canadenses, eles colocavam a folhinha da bandeira canadense no bem no bico assim da da Polari do da carenagem frontal dos quadriciclos, né? Em homenagem aos canadenses que vinham para os Estados Unidos trabalhar numa empresa americana. Caraca, né? E aí foi muito legal lá a experiência, eu tava louco para andar de snowmobile, né, mas que eles fabricam também, né? Mas não deixaram porque o frio tava um absurdo lá. Uhum. E eles falaram tem esse tal de fator vento, né? Que aí o snowmobile chega a 50, 60 por hora. E o fator vento lá, vai se menos 20, dá a sensação de menos 30. Tô chutando, tá? Uhum. Eles falaram na época lá e falaram, não, vocês vão, morrer. vão desmaiar, né? Pilotando. E aí vocês vão bater, vão achar, poxa, morreu porque bateu. Não. Você desmaiou de frio e aí você continuou lá com o dedo no, no acelerador e bateu. Né, mas você já ia, ia morrer de hipotermia é pilotando. Isso, é. E não deixaram a gente andar. Entendi. E, pô, aquilo lá é muito louco. É turbo aquele negócio lá. Entendi. Tem até turbina. Mas não deixaram andar. Eu só fiquei acelerando eles parados. Qual que, qual que era da fábrica que tinha? Estereota, não tinha os caras empurravam na mão? A Ducati era muito. A, a Triumph. Estou falando isso, a última vez que eu viajei foi em 2008. Tá. tá? Não sei como está hoje, não, porque mudou. a Ducati, quando eu fui. Era uma empresa 100% italiana. Hoje tem a Audi, que é sim, alemã. Sim, sim. Então pulado, pode certamente. ser que a Audi já foi não, lá e falou... Oh, para, não é aí. Vamos fazer assim, assado. Não é por aqui, não. Né? Mas não sei. Mas a Triumph, ela tinha sido considerada a fábrica de moto mais moderna do mundo. Mais do que as japonesas. Era tudo muito Prático. Né, o que manda na Triumph é o motor. Então tem uma linha de montagem de motores. Então tem uma linha que só monta motor de Bonneville, tem uma linha que só monta motor de Tiger, uma linha que só monta motor de Rocket. Uhum. Só que eles vão soltando o motor assim, para a linha de montagem. Não é hoje só vamos montar Bonneville, hoje só vamos montar Rocket. Vai soltando os motores. Uhum. O computador vai lendo que motor está passando na esteira, já aciona o estoque, que é todo robotizado, não tem ninguém lá dentro, ele já separa as peças, abastece a linha de pré-montagem... Robotizado em 2008. É, é. por isso que ela era considerada a fábrica mais moderna do mundo. Hum. E abastecia a linha de pré-montagem, porque o farol não vem montadinho, né? Bloco óptico, carcaça, aro... Então, a linha de pré-montagem monta, deixa o farol montadinho, o painel né, vem sem as carcaças, eles montam. Uhum. Né, vão deixando os kitzinhos no esquema. E depois a linha de montagem, aí vem o chassi por cima, pelo telhado. Lá em cima, longe. Quando ele desce aqui, o motor está vindo. O chassi já vem e aterriza no motor assim. Ó. Aí os técnicos que estão aqui embaixo só dão uma mexidinha assim no chassi, encaixa, passa os eixos e aperta já está o chassi com o motor. Você sabe que eu, que eu, desculpa te cortar, eu fui na Honda lá em Manaus, né? Já tá assim. Vem o banco por aqui, o chassi vem daqui, o não sei o que, vem cá. Tem uma mina aqui já, não sei o que, tem um cara e tal. Já vai virando tudo. É, sair, é, tudo pra otimizar, né? Sair é. no negócio muito rápido. É... Eu esqueci porque agora. Porque eu só vi a Honda em Manaus, né? Não sei as outras como é que estão, mas é... Mas, é... bom, enfim, os mas caras... Mas acho que era em menos de duas horas, acho. É. Montava motor e moto. Completo. Caraca. Em menos de duas horas. Impressionante. É. E nós estamos e... falando isso há, há 14 anos atrás, né? É, 2008 foi a última vez que eu fui. Não, deve estar absurdo. Eu estou falando ah, eu fui em 2020. Não, mas que louco. E, <risos> é. e aí, e aí na, na, na, na Ducati, na época? E na Ducati, é, não sei se também hoje eles ainda né, utilizam. A Arteb era a fábrica das carenagens. Pode crer. Então ficavam umas carretas da Arteb, porque as carenagens não eram montadas lá dentro da Ducati, e sim na Arteb, que era lá próximo. Então elas saíam da linha de montagem, da esteira, iam para o chão, e aí o pessoal pegava e saía correndo com a moto, até a carreta lá fora. Aí ficava aquele monte de italiano, assim, que os italianos são tudo pequenininho né? magrinho tudo correndo, assim, <risos> levando as motos para a carreta. Pra ir para Arteb, montar as carenagens e voltar. É, e eu falei, nossa, né, que negócio na Triumph, ninguém empurra a moto, ninguém. Pode crer. É tudo robotizado, tudo automático, automatizado. E na Ducati você via muita coisa braçal. Uma... braçal. Né? E eu fui falar isso, levei uma bronca, nossa, porque italiano é. Né? Ou você é italiano ou você não presta. Ah, mas eu sou vizinho aqui, né? Sou alemão, sou francês. Não, então você não presta. Né? Porque italiano é ele e acabou. Pode crer. <risos> Pode crer. E na hora que eu fui falar dos ingleses, né? falei, nossa, mas eu fui na Triumph há pouco tempo e, poxa, né? Eles tinham uns processos, assim. Por isso que não presta. Aqui é puro sangue italiano Ah, Você tem... vê as motos, é. né? As MV Agusta, é. tá a mano Pato lógico Aqui tem suor é. Tem sangue, a pessoa se machuca Sangra, pinga suor é. na moto Isso é paixão Aqui tem emoção junto É, mas tem um pouco, tem um pouco Não é, cara, é só é. fabricar moto Caralho, que lindo. Aqui tem paixão hum. E eu falei, não, mas era, né, porque a Traium Fit é três vezes menor do que a fábrica de vocês em tamanho e produz o dobro do que vocês, né? Nossa. E eu tava querendo assim, vai, eu não tava com essa malícia, mas depois eu falei, pô, eu tô chamando os caras de burro, né? Caralho! Falando, os caras são menores que vocês e fabricam o dobro. Vocês são burros? <risos> e o cara ficou muito bravo é. comigo, né, e... Falou que tinha que ter suor, tinha que ter sangue, porque isso era um puro sandifaliano. Só sangue não falou italiano. mais porque você tinha dois vantos de altura, né? E meu sobrenome é Nardi, né? Porque um dos fundadores da, da Ducati tinha o hum. um Nardi no sobrenome ah, também. Ah, então pronto. Então os caras aí? aceitaram. Os caras, ou oh, é o Nardi. É. Né? Caraca. Porra, vai da hora, é. Padrelho. E aí, meu, nisso... De... Bom, aí daqui a pouco a gente tá chegando na Target, né? Tem as correiras também que você participou ali e tal? No grupo ISO, depois... A gente ia para Manaus, dar curso, nós éramos treinados nas montadoras e nós tínhamos que repassar tudo o que aprendíamos nas montadoras para os montadores em Manaus. Você tem uma ideia de quantos cursos você tem, Padre? Você já perdeu as contas? Ah, é bastante. Eu não perdi a conta. É bastante. Mas dá para a parede, boneco, né? É, e hoje ainda, né eu faço até hoje bastante curso online. Hoje é fácil, né? Você Sim. faz lá Na cama, deitado na cama, você faz o curso Sim né? Então eu fiz agora O um mês passado aí é, Curso online de injeção eletrônica hum. Reprogramável, né? Sim Então você vai lá, entra no site dos caras Paga lá uma quantia E, e assiste o curso online E assim, não dá pra parar né? Você achou que me flagrou Com as EX10 Do Cris lá Sim. modelo novo com o manual do proprietário foi né você falou foi. olha aí o padre foi eu do o manual uhum. e precisa porque os painéis de hoje acho que são mais evoluídos do que o computador que levou o foguete para a lua não tem muita coisa né? tem muito dá trabalho <risos> Mesmo quando você vai apresentar moto, review, teste, você perde metade não, do vídeo sobre é... o painel, todas as é muito... que tem. Então você precisa aprender, né? Cada moto que lança, você precisa aprender sobre aquela moto, sobre aquele modelo. Uhum. É, aprender né, tudo que ela tem de recurso para oferecer para o piloto. E você tem que saber fazer tudo para quando eles vierem com dúvida, você tirar a dúvida e não ser mais um. Putz, e agora? Né? E mesmo assim acontece, tá? Sim. Às vezes lanço uma moto e eu não tenho tempo. Eu falo, não, tenho ainda uns 20 dias que a moto nem está no mercado ainda. Chega o cliente, viu? você viu lá o recurso que ela tem? Eu falei não, mas não está à venda ainda. Não, mas eu já li, é... porque na Europa ela já está circulando, eu já li, funciona assim, assim. Aí os caras vêm e me dão aula. Pô, legal, isso é bom, né? Isso é bom, isso é bom, isso é. é bom. Ô Padre L, é bom? Aí tem, é, tem a parte do, dos campeonatos, eu falei do que existiu, né? tem a cara que você falou que tem que ver uns britânicos correndo, que bate caralho pra caralho, que é alucinante. As corridas, é, é uma fase importante na minha vida, porque foi assim, eu trabalhava no Grupo Iso, uhum. em 2008, e quando chegou no fim de 2008, eu acho que a gente foi fazer a penúltima e a última etapa de 2008 do Superbike. Né, que é o campeonato que você corre até hoje uhum. Então Nós pegamos o baratinha Nós, quando eu falo, era eu e o cabelo uhum. Né? Uhum. Putz, Essa história do cabelo Acho que dá para fazer até mas Vai, pô Porque foi assim, ó o cabelo é, Que era meu sócio aqui Ele foi aluno meu Lá no curso onde eu dava aula né? Como que ele Foi atrás de mim eu estava em Interlagos trabalhando pela equipe Sabrico Honda, uhum. o nosso piloto chegou em segundo ou terceiro, é, só que ele chegando em segundo ou terceiro ele já seria campeão, eu não lembro direito agora, porque nos anos 90, uhum. é isso, Porra, né? não, sim, sim. e aí se pagava, você dava um cheque para abrir o motor do seu concorrente, se era aprovado que estava fora, né, do... fora do regulamento, né? Eu tinha que dar um cheque do pra mesmo valor o... que o cara pagou para abrir, eu tinha que devolver o cheque dele e aí a nossa equipe dá um cheque para ele. Para ele daquele mesmo valor e ainda pagar o, o vistoriador do... técnico do... Do, evento. do evento. E aí pagaram, né? Eu não, eles só ganharam porque eles estão fora do regulamento, senão eles não tinham ganhado. E eu tive que tirar o cabeçote e o cilindro era uma CBR450SR. Hum. Hum. Não, você tem que tirar o cabeçote do cilindro para a gente medir. E eu tô lá tirando, naquela época, os portões dos boxes de Interlagos, parecia porta de aço de açougue. E ficavam uns buracos ovais assim na porta. Hum. Então eles, você entrava com a moto, eles baixavam as portas, e tava lá o cabelo <risos> grudado. Na porta do box, ele e o Tomate. Hum. <risos> <risos> Caraca. E aí, quando abriu, eles vieram falar comigo. Pô, o que, que a gente faz, né, meu, pra fazer isso daí que você tá fazendo? Eu falei, ah, vai fazer o curso de mecânica, né? Vai lá no curso de mecânica, deu o endereço e eles foram. Pô, que da hora, pô. Né? E... e foram excelentes alunos, hein Bom, tava... é só olhar o que eles são hoje e você já... Não, sem dúvida, sem dúvida É não, né? verdade, verdade verdade. E aí beleza, aí o cabelo começou a, a ter bastante contato comigo Porque ele sempre sonhou em ter a oficina dele uhum. Então ele montou uma oficina na casa dele Ele de vez em quando me chamava Pô, vai lá, vai lá ver Pô, tô fazendo tal moto Pô, lá, não sei o que Quando a gente ia pra pista ele ia lá assistir E aí beleza Aí a gente... É, se encontrou em 2008 no grupo ISO. Ele também foi funcionário do grupo ISO. A gente trabalhando lá, o Baratinha, que é um piloto que acho que você conhece. Sim. Não sei se todo mundo vai conhecer porque é das antigas, né? O Baratinha falou assim: "Pô, eu tô com uma CBR 1000 e eu queria correr. Vocês me ajudam a montar ela para fazer umas etapas aí?" A gente falou: "Pô, Claro, né? Aí ele levou a moto lá na oficina do Cabelo E o Cabelo falou, pô, me ajuda, vamos fazer Faz juntos esse... essa daí uhum. E nós montamos a, a CBR do Baratinha Aí nós fomos para uma etapa em Curitiba Aí o Baratinha chegou em segundo ou terceiro Ele tava, acho que é dois a três anos sem correr Caramba. Sem montar numa moto Chegou lá, já chegou em segundo ou terceiro em Curitiba E depois a gente veio aqui para São Paulo Correr na etapa aqui e aí eu acho que ele caiu aqui na etapa de São Paulo. O Grupo Iso recebeu uma denúncia anônima, ou não, ou foi só um grupo. Pra... Hum. E falou que eu estava fazendo concorrência para o grupo correndo de Honda no campeonato. Hum. Só que eles não tinham, né? Eles correu no Supermoto, no motard né? Com o Pascoalim. Com o, Pascoalinho. o Pascoalinho na época de Husky. É. é eles tinham o Oncinha era cross country que ele participava não lembro agora, mas era de Husky também tinha os, o Felipe Zanol Puts, eu não lembro agora a modalidade que ele corria mas era com a Husky também era tudo supermoto ou off road, não tinha nada em moto velocidade uhum. mas eles entenderam que eu estava fazendo concorrência e me mandaram embora uhum. né? aí, beleza e o cabelo foi convidado para ir para a Itália, trabalhar numa equipe do Mundial de Superbike italiana. Eles não ficam na Itália, né? eles uhum. ficam viajando, né? porque cada fim de semana, uhum. ou a cada 15 dias, tem uma etapa num país diferente. Né? Uhum. E a sede era italiana, mas eles ficavam aí na estrada, Sim. atrás da equipe. E ele foi, porque era o prazer da vida dele trabalhar com moto-velocidade. E numa dessas idas que eu fui para Ducati, eu acho que foi na de 2008. Acho que foi a última vez que eu fui para Ducati lá em Bolonha. Eu mandei um e-mail pro Cabelo. E era no mês de agosto. E mês de agosto não tem corrida, né? Eles tem hum. o um recesso, eles param, né? Eu falei: "Pô, Cabelo, eu tô aqui na Itália. Você tá de folga, não tá? Você tá aqui na Itália também?" Ele falou: "Tô, tô aqui na Itália." Aí ele e o Tomate pegaram a moto, eles tinham uma Hornet lá na Itália E foram me visitar lá em Bolonha Caralho, que loucura, velho Tenho foto com eles lá no centro que de que Bolonha Que do caraca! Aí o Cabelo, na hora de se despedir, né, era noite já, era quase meia noite Ele falou assim, o dia que eu voltar pro Brasil, nós vamos fazer uma oficina junto Tá bom, mas sabe quando você escuta aí? Uhum. Tá. Né? Ele trabalhando lá, eu aqui, uhum. um dia pode ser, né? Mas aí é... me mandaram embora né, da... do grupo ISO, ele tinha se desentendido lá com, com o chefe de equipe na... na equipe italiana, ele voltou, quando ele voltou, logo em seguida eu fui mandado embora, aí ele falou, e aí, vamos? Olha, vamos, né? Demorou. Deu tudo certo, né? Pra... Porra. Um sai do Mundial, o outro sai do Grupo ISO. Fica os dois ali. Né? Nessa época estava abrindo a Fast Bikes aqui, né? Já tava aberta. Porque daí eu conheço vocês já. Já tava aberta. Porque eu comecei a frequentar aqui em 2009. Não, eu fiz a primeira vez. 2009, a gente veio para cá. Então, 2008, a gente abriu no fim de 2008 então, na Zona Leste. Porque eu tinha Bandit. E... Eu vim em 2009 para cá, tinha, tava, não tinha nem rampa aqui ainda. Não, tinha escada é, na frente. É isso, mesmo, é. é isso mesmo. E aí foi depois do meio de 2009, acho. É, Foi no mês de aniversário do Cabelo. Cabelo acho que faz aniversário em setembro. Então foi em setembro que a gente abriu aqui de 2009. Eu peguei a banditinha em agosto, por causa que era o bagulho com seguro. Com o <risos> na moça. Caraca, velho! E aí você vê, né? Um papo besta lá na Itália. Né? assim pô meu tchau tchau puta foi legal te encontrar aqui pô fazia tempo que eu não via brasileiro nenhum tava com saudade de falar um pouco de português né tá, que a gente se encontrou lá e ele falou a gente vai ter oficina junto quando a gente voltar e aconteceu pô, ficou ficou <risos> foram o quê? quantos anos de oficina foi uma... mais de uma década né é, a gente começou lá na Zona Leste em 2008, e ele saiu daqui da Target em dezembro de 2020. Então, 12 anos de oficina, meu. Caralho. É, então, em 2009 eu conheci o padelho e o cabelo. E por incrível que pareça, o cabelo que parecia que o, o, o, você pai, era o cabelo, porque tem cabelo comprido. E o cabelo, achava que era o Ricardo porque era cabelo curto. Né? É porque ele também tinha o cabelo grande É, sei, sei, na na na da Itália ele tá cabeludão para caraca e tal. Ah, então foi justamente quando ele tava lá na Itália que um dos mecânicos foi o dia que eu inaugurei aqui. O cabelo tava na Itália. Ele tinha voltado para lá para buscar as coisas dele. Pode crer. Ele já tinha se desentendido, já tinha se desligado da, da equipe. Da equipe. Só que ele tinha deixado muitas coisas lá. Uhum. Então ele voltou. Para buscar essas coisas. Uhum. Tinha um funcionário nosso, o tal. O tal. Caraca. Humildinho. Pode crer. né? Ele trabalhava lá na Zona Leste e eu falei para ele, à noite, né, eu tava aqui uhum. sozinho e ele lá. Eu falei: amanhã nós não vamos mais abrir aí. Amanhã você vem para cá, para Clodomiro, que nós vamos ficar já aqui direto. E o cabelo Caraca. na Itália. Eu lembro: tinha, no começo aqui ainda, a rampa era mais ou menos, pegava os, os bagulho do carro, não pegava? É. Eu lembro, eu lembro. Caraca, e... meu. Só que naquela noite o tal sofreu um acidente gravíssimo né, e foi para UTI. É, os médicos, né, falaram: olha, é muito grave. A gente vai fazer o possível, né, Mas não sabe se vai ter êxito, né. E ele já entrou para a cirurgia, tudo. E aí nós comunicamos o cabelo que estava com o tomate que é irmão do tal. Lá na Itália. Caraca. E quando nós comunicamos, eles ficaram em choque. Né? Irmão do tomate, amigo Porra. de infância do cabelo. Porra. Eles entraram em choque. E o cabelo, naquele dia, lá na Itália, falou... É, eu vou fazer uma promessa. Se o tal né, ficar bom, eu corto o cabelo. Né? E aí ele voltou. O tal passou por várias... Cirurgias. É, tá aí até hoje, ficou lá bom, com a oficina que dele, ele cortou o cabelo Enchendo né? o saco de todo mundo. Mas assim, cortou o cabelo, agora entendi. E aí ele cortou o cabelo pra cumprir a promessa que ele havia feito lá na Itália junto com o Tomate, que é irmão do tal. Puta que louco, velho. Né? Por isso que ele ficou sem cabelo. Entendi. É, a promessa com o cabelo é bem interessante. Eu também fiz uma dessa Cortei careca, careca. Começa com o cabelo é bom. Quer fazer uma promessinha, Padre? Com o seu cabelo? Vou cortar isso aqui, viu? É? Chegamos até a Target. Chegou, estou aqui até hoje. Ó. Tipo, aí, em 2009, eu entro com a Bandit aqui, te enchendo o saco pra caraca, uma rampa só duas aqui no máximo que tinha. Duas, tinha tinha duas. dois vidros só e um balcão. Não tinha nem o vidro, era não só tinha o balcão. O vidro. Era só o balcão. É, não é? tinha o vidro. E aqui estou, filhos, desde 2009 até hoje. São 13 anos aí, vindo pra cá. Que loucura, hein, Padre? É. Puta merda, meu. E obrigado. Olha aí, filhos. Pô, acho que... O Padre se apresentou. Foi difícil? Tá Foi bom? Agora chega, né? Não, tá bom. Não, e ó, isso que a gente comprimiu. Porque tem muita coisa aí no meio. É, é porque cada lugar que você passa, você deixa um pedaço da sua vida, né? Da sim, sua história. Sim, sim, sim. E aí se for falar, fica aqui um mês. Entendi. Né? Tudo falando. que aconteceu com a gente... Né, nos campeonatos tem, tem um negócio atrás, com o Marcelo Saberico. Brasil, tem, tem tanta coisa aí. Depois teve já com a Target, com o Baratinha, com o Marcelo Brasil, Sebastiano Zerbo, né, o Itália, o Zerbo. Pô, teve tanta coisa, Mink. Mink. teve muita coisa, teve muita coisa. Foi <risos> muito bom. Né? É, cada lugar que você passa né, acontece muita coisa, né e aí não dá para entrar em detalhe, que... não, com certeza. Mas deu para ter uma ideia, Padre. Acho que a galera é. vai ficar bem feliz de verdade. Oh, padre, que Padre, você, você gostou? Tá, tá tranquilo? Eu foi não bom. gosto muito de falar, não, de, é? de mim. Mas tá bom, já paguei a dívida. Tá bom, tá pago, tá pago. <risos> Maravilha. Ô, oh, Padre, obrigado. Bom, filhos, é, é isso. O Padre se apresentou, então. Target Race, certo? Traz sua moto pra cá, o telefone tá aqui embaixo. Aqui, ó, também. Conhece alguma oficina por aqui, Padre, para indicar alguma coisa? Não conheço. Nada, né? Tá bom, então. Quer deixar tchau pra alguém alguma coisa, Padre? Nada. Hoje eu não quero deixar pra ninguém, me deixaram nervoso hoje. Hoje você tá... Não quero. <risos> hoje você tá... Tava... Fala o nome do... Fala sobre o nome do Carlos. Que... <risos> Beleza, filho, é nozes. Um abraço aí. Obrigado aí, Padre Leão. Valeu, meu.